Bom, o nosso Bom Dia com Poesia de hoje vem com a reflexão para aquelas pessoas que se acham, de certa forma, diferente de outras. Eu digo o seguinte, eu falo, respeite as diferenças em um consenso comum. São mais de 8 bilhões e igual, não tem nenhum, todos de um só, oriundo. Não quero mudar o mundo, cada um é cada um. Pode soar incomum ou até parecer errado, mas ninguém vive um destino sem ter antes aceitado. Não tem pior que melhor. Cada indivíduo é um só, dentro do próprio quadrado. Vamos com esse pensamento de hoje, ter um bom dia com poesia do poeta Oliver Brasil.